Evelyn Guimarães, sua avaliação sobre o final de semana do GP do Bahrein. Ah, então, assim, é muita. Essa coisa de, de ter a pré-temporada é tão próxima do início da temporada e na mesma pista é ruim. É, ele tira bastante da. Da, daquilo do elemento de surpresa e das coisas que, que podem eventualmente bagunçar uma primeira etapa, né? Então, o GP do Bahrein acabou ficando muito abaixo do que a gente espera dele, porque normalmente é uma pista boa, uma pista que rende corridas boas, mas que esse ano não, não obedeceu exatamente essa regra. O Fernando Alonso, como os meninos falaram algumas vezes, acabou é, puxando os holofotes para si nessa surpreendente. Aston Martin e a Fórmula 1 deve muito a ele por isso, mas é, eu diria que, nós, que, que seria importante para a Fórmula 1 repensar isso e de repente separar de novo a... a é lógico, é óbvio que tem uma, uma questão envolvendo a parte financeira, enfim, a logística toda e tal, mas seria importante você ter pistas diferentes aí de pré-temporada para o início da temporada, porque tira bastante dessa, dessa surpresa, dessa expectativa, né? É, e, no fim das contas, a Red Bull acabou confirmando, de fato, a, a, o posto de, de favorita, melhor carro, a equipe a ser batida, assim como a própria pré-temporada já, já mostrou. E vai ser interessante daqui para frente ver como os rivais, os possíveis rivais dela, conseguem desenvolver seus carros para se aproximar ou se a gente vai ter mesmo uma lavada de, de Marcos Verstappen em 2023. Renato Ribeiro, sua avaliação do GP do Bahrein. Que a Fórmula 1 tem menos competitividade do que a gente gostaria que tivesse nesse momento. É, Red Bull sobra na turma, é, a Ferrari não parece ter competência para chegar, a Mercedes tem um caminho muito longo para chegar e eu não sei se a Aston Martin vai conseguir é, melhorar esse carro a ponto de acontecer alguma coisa na temporada. É, então, vamos esperar a próxima corrida, é, vai ser aquela corrida boa da Arábia né? sempre incrível, sempre maravilhosa a prova é, e torcer para que alguém consiga tirar algum coelho da cartola, porque se isso não mudar é, o campeonato vai acabar de novo em agosto setembro, porque é muito difícil quando você junta o desempenho que tem o Verstappen e o desempenho que tem a Red Bull a competência da Red Bull, vai ser muito difícil tirar é, o título deles é esse ano. E eu tô impressionado com o Alonso chamando até o Hamilton de amigo hoje. Assim, pra vocês verem o que que um... Olha aí que beleza. Olha, que coisa linda. É isso. Né? Sim. Nem mesmo Olha a força o... do tempo irá destruir. Quem diria, hein? Quem viu a notícia lá no... Quem viu os boxes da McLaren e vê hoje... Rodrigo Berton, ah, perdão, Guilherme Bloise, sua visão do GP do Bahrein. Eu acho que o ponto positivo desse fim de semana como um todo, né, e como a Evelyn falou, essa continuação né, do, da pré-temporada é realmente essa com Martin né, que, que realmente entregou o que, o que apresentou, de fato, no, durante os treinos de, de início de, de ano. E o ponto negativo é essa McLaren, né, olha assim, tipo, tem diversos, a Mercedes precisa melhorar, a Ferrari precisa melhorar, mas a McLaren, olha, vai ser dura, hein, uma bomba esse carro, no, no... muito ruim de tudo, e, pro... e esse primeiro resultado para uma equipe com a história que a McLaren tem na Fórmula 1 assusta, e assusta demais, assusta demais, vai precisar também, é, tal qual a Mercedes, ter que refazer aí, grande parte do projeto durante o ano, e se precisar estourar o teto de gastos aí, como a gente é, levantou no debate do, da equipe do Totogolfo, a McLaren também deve, deve começar a analisar isso com, com, com seriedade, porque esse carro é muito ruim, muito ruim mesmo, assustador. O que aprendemos com o GP do Bahrein, Rodrigo Berton? Aprendemos que a Aston Martin, depois de tanto tempo, aprendeu a fazer um carro bom mesmo, ali, se esperando nos desenhos dos outros é, das outras equipes, e a ver como ela vai se comportar nos próximos circuitos. O Bahrein tá virando a nova Barcelona, acho que foi o Gá que disse ontem no briefing, né? O Bahrein tá virando a nova Barcelona, onde as equipes testam e acabam sabendo tudo o que acontece lá. Vamos ver como é que ela vai se comportar é, na Arábia Saudita e na Austrália, nas duas próximas, que são pistas é, diferentes é, do que é o Bahrein. Então, vamos ver se, se eles vão continuar nessa toada. O que aprendemos com o GP do Bahrein, na minha opinião, é que Max Verstappen será tricampeão, Red Bull segue imbatível, Aston Martin vem como segunda força, Mercedes e Ferrari têm de remar, tal como manso, manso, manso, o urso do pica-pau, e lá no final do pelotão, a Alpine e McLaren têm de voltar a ser equipes de Fórmula E manso, manso, manso! Eu não ouço ainda os áudios. É, aqui nessa linha. <risos> Não você aí, o que achou, o que você aprendeu com o GP do Bahrein de 2023 na Fórmula 1? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Sempre muito bom ter o seu comentário e inscrito aqui no Grande Prêmio.